Periferia é correria, assim. A gente tem que formular estratégias de sobrevivência, de acesso aos espaços, até mesmo para militar, porque muita coisa acontece mais no centro. A correria, assim, na periferia é cotidiano. Comunidade sempre comunidade, é o gueto, cidade, é o gueto, cidade. Comunidade sempre comunidade, é o gueto, cidade, é o gueto, cidade. Já foram mais de 830 organizações mapeadas ao redor de todo o território nacional. Nesses anos, o Reconexão organizou cinco fóruns em todas as regiões do país, reunindo centenas de pessoas que não só construíram a agenda que queremos para o país, como também criaram redes e laços de afetos e cooperação entre muitos grupos e pessoas. Foram quatro seminários nacionais, uma competição inédita no Brasil de Islã nacional em duplas que percorreu as cinco regiões brasileiras. Eles pensaram que iam deter Marielle e tá viva aqui dentro de nós. Pensaram que iam calar, mas cada um aqui reproduz sua voz. A publicação de livros sobre cultura, trabalho violência, dossiês, lives. Ciclos de debates temáticos, sorteios de livros e a divulgação da literatura com a nossa cara e jeito de ver, viver, descrever e poetizar o Brasil. Eu sou Andeyla Borari, sou de Alter do Chão, no estado do Pará, município de Santarém, na Amazônia. Meu nome é Lamartine Silva, artisticamente conhecido como Negro Lamar. Eu sou um fundador do movimento Hip Hop no estado do Maranhão e no estado do Piauí. Maria Luísa Rodrigues Viana, mas muitos me conhecem como Malu Viana, né, no lado do movimento social. E como rapper eu sou a flor do gueto, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Carneirinho Bispo. Eu tenho 30 anos, sou do Rio, desenvolvido do Rio de Janeiro, Nazaré Cruz, sou de Belém do Pará. Tem problemas sociais gravíssimos, de décadas, que a gente não conseguiu superar. E a gente percebe que a periferia ela tem a sua dinâmica própria. Ela vai encontrando uma forma de tentar resistir a esses problemas e ir num estado de mobilização constante. São coletivos, são grupos de jovens, é, de moradores, produzindo muita cultura, produzindo muito conhecimento, tentando é, superar essas dificuldades na resistência. O Brasil, o mundo como um todo, a gente continua assimilando, vivendo uma sociedade radicalmente machista, racista e escravocrata. Em vez de lutar e acabar e criminalizar a pobreza, a gente passou a criminalizar os pobres. E dessa forma, a gente, tá, a gente acaba vendo que nas periferias, ou no subúrbios ou nas favelas, cada vez mais as dificuldades de não só de conseguir sair, de como conseguir sobreviver ali dentro. Quando se está falando de periferia, de comunidade, está falando de um determinado território. E esses territórios está a maior população negra. Dentro do meu contexto da periferia, o que, que eu acho uma das coisas mais preocupantes? Desemprego da população jovem negra, a mortalidade juvenil negra, tanto de mulheres como de homens, o nível salarial entre negros e negras é diferente do nível salarial dos brancos, o parlamento não é nem negro, nem jovem, nem periférico. O parlamento, seja municipal, seja estadual, seja federal. Outra forma de falar como periferia é o sentido de que a gente não está nos lugares de tomada de decisão. É as pessoas né, tomando por nós, mudando nossa realidade e a gente não está ten tá tendo para discutir lá. Então é muito mais fácil negar a existência e tirar os indígenas lá e jogar para as periferias e do que Levar políticas públicas para dentro das aldeias. Por exemplo, Porto Alegre, a periferia, que é vila. E às vezes a pessoa que está na vila, ela nem se coloca em participar de atividades do centro, ou atividades fora da vila, porque ela não se sente pertencente àquele lugar ou não se sente acolhida por aquele lugar. A ação que nós desenvolvemos é uma forma de amenizar esse distanciamento, poder levar outras possibilidades de vida também. Essa atividade, né, é, Apoio Fascismo e Democracia. É, foi uma atividade contemplada no, no projeto na chamada pública da reconexão periferia uma reflexão né que devolve a capoeira ao lugar de onde ela nunca saiu né que é um movimento social um movimento social organizado a gente sabe é, que a gente está aqui porque a gente ginga né ou seja gingo logo existe se ninguém se tornar capoeirista lá não tem problema. A gente não quer formar capoeira, a gente quer que a capoeira toque essa pessoa para que ela possa ser um pouco mais do que ela acha que pode ser. Ela possa ser o que ela quiser. Para toda essa construção que foi dada, que nós o povo preto e o povo periférico está fadado a ter um tipo só de atuação na sociedade, não, nós queremos mais. A partir da reconstrução da nossa identidade, uma libertação pessoal e uma transformação social.